A internet, em 2001, era ainda pré-histórica. Há um tempo com o qual eu cresci, em que a, chegavam a haver três tiragens por dia. Ver os jornais da manhã, os jornais da tarde, os jornais do início da tarde, o jornal do, do fim da tarde, as tiragens de última hora. E a CNN tornou-se a, a emissora que, que faz noticiário sempre. Como faz noticiário sempre, tem que ter notícias para dar. E os jornais começam a, ir, a correr atrás. Ou seja, a impossibilidade de dizer, meus caros senhores, olha, não aconteceu nada na última hora. Quando os jornalistas aceitam os cortes, a natureza humana do investidor diz, epá, este gajo aceitou com ele, metesse um dedo. De forma até bastante pacata, vou tentar enfiar dois. Até onde é que eu posso aceitar menos salário, continuando a manter a qualidade. Está cá dentro sempre o idiota em nós. E só precisa de, de, de nos apanhar num momento fraco.